Meu nome é Rosângela, é, moro em Piuí desde que nasci né, e sou enfermeira, e acho que não sou enfermeira por acaso, uhum. <risos> e estou é, na saúde né, há 35 anos e sou mãe da Isla e da Ívila. Tá. É, a minha história é o seguinte, né? eu sempre quis ser mãe, Apesar de eu gostar muito de cuidar, né? quando eu engravidei da Ígla, né, eu estava com 27 anos, 28 anos, a gente sempre espera ter um filho né, saudável, a gente nunca imagina que a gente vai ter algum filho com problema. E com 20 dias eu descobri, né, fiz uma gravidez, meu pré-natal super tranquilo, passei super bem, com 20 dias de vida eu descobri que a minha filha tinha rins, é, policístico, autossômico recessivo é, a, e há 33 anos atrás, 32 anos atrás, se ela estivesse viva, ela estaria com essa idade, ela é, era, uma, era uma coisa totalmente difícil, né, de controlar e acabou que a gente tentou levar esse tratamento o máximo que a gente teve, foi possível e com seis anos ela fez um transplante de, de rim e faleceu, né? depois do transplante 15 dias. Eu tinha 34 anos. Já era enfermeira, já estava na saúde? Já, tem. Já tinha conhecimento sobre... Com certeza, né? Assim, um ano antes dela falecer, começar a hemodiálise, fez dois, um ano de hemodiálise em Belo Horizonte, né? Eu, ela me pediu uma, uma irmã, né? E eu falo que tudo... Deus vai colocando tudo sendo assim, no lugar certo, na hora certa, né? E eu não queria ter filho mais, porque eu achava que, assim, eu estava sofrendo demais. Não só eu, como eu e o Ailton, né? E nessa época, ela falou assim, mamãe, eu quero ter uma irmã. E ficou, ela muito inteligente, né? Muito sábio, eu acho que sempre sofreu muito com doença, de ir para pelo horizonte, a gente ia ficava lá um mês, depois voltava, ficava uma semana aqui voltava, né? Então era essa ida e vinda. E aí eu engravidei, né? Engravidei, o Ailton queria outro, outro filho, né? Outra filha, e aí acabou que foi assim, uma gravidez também um pouco tumultuada, comecei a fazer para natal Belo horizonte. E aí, nesse tempo, eu... É, a gente... Assim, na oitava semana de gravidez, eu descobri que a Isla, né teria a mesma doença dela. Então, assim, para mim foi assim. Né, eu não como, né? Como eu estava sofrendo, né? Com ela, assim, já iniciando a hemodiálise. E a gente não sabe o que, que vai acontecer né, pra, pela frente. Não sabia nunca né, o que ia acontecer. E aí, nesse tempo... É, a Isla nasce com seis meses, né? Então ela é prematurinha de seis meses e assim nasceu bem, mas assim, né? A gente fica super preocupada. Foi uma gravidez, eu fiquei triste, lógico, porque eu já sabia de tudo, né? E os cuidados também, e ela era pertença, todas as duas hipertensa. quer dizer, uma criança hipertensa, você não pode dar nada de sal, né? Então, assim, aniversários eu levava. É, pastelzinho salgadinhos separados, né, e aí foi, muita dieta, muito, muito cuidado e eu sempre fui muito cuidadosa. Então assim, eu acho que eu dediquei muito, sempre trabalhei, né, mas eu sou muito cuidadosa até hoje, eu acho que eu passo até de tanto cuidado. É, a Isla sempre fala isso comigo, mas aí nesse tempo a Isla, né, fez, a Ivla fez o transplante de rim, e não deu certo, né, quer dizer, ficou 15 dias, né, vida, viva e veio a óbito. Então a Isla, nessa época, ela tinha um aninho, quando a Ívila morreu. E aí a gente começou a luta com a Isla, né. A Isla foi uma criança que sofreu menos do que a Ívila, mas quando ela tinha mais ou menos é, 3 a 4 anos, a gente passou o tratamento dela para São Paulo, né, e a perspectiva foi maior em relação, assim, à rapidez, né, por exemplo, quando você, eu, tudo assim, foi muito, é, você fazia um exame em Belo Horizonte, ele dava certo, você fazia outro, São Paulo não, né, nós chegamos, até foi indicado pelo médico dela em Belo Horizonte, quando a gente chegou em São Paulo, é, nós fizemos o primeiro exame, eu já sabia que eu podia doar o rim para ela. Então, o que que, que que o médico falou? Os anjos, você vai fazer, a vida dela vai ser do jeito que é, né? Vocês vão continuar vindo aqui. E assim, o dia que é, ela entrar em falência né, de, de, de rim, aí a gente faz o transplante. Né? Então, foi um tratamento conservador, a gente conseguiu levar esse tratamento conservador até 10 anos. Quando ela tinha 10 anos, ela sempre foi muito pequenininha, não cresceu, né? Pelos, é, todos os exames não né? davam é, sempre descompensados, né? Mas aí foi tranquilo, a gente fez um transplante, foi super bem, ela saiu super bem, nós demos super certo, né? Assim, dois dias depois o rim estava funcionando e nesse meio tempo, quando ela tinha mais ou menos quatro anos de transplante, ela começou com uma é, uma fibrose hepática. Que é uma consequência do rim policístico, em alguns casos, alguns casos é, estabiliza, não vai pra frente, né? E em outros casos pode acontecer de aparecer essa febrose hepática. E aí, quando a, mais ou menos ela tinha uns 4 anos a gente, de transplante, né? A gente começou essa luta do transplante de fígado, né? E aí deu pra fazer assim, quando ela estava mais ou menos com 16 anos, mais ou menos, é para 16 anos, a gente começou a luta do transplante, né? então nesse tempo a gente arrumou um anjo na nossa vida, né, que é o Vinícius, que eu devo muito a ele, a vida da minha filha, né, devo muito a mãe dele, porque eu acho que ela foi muito, é, muito corajosa, né, porque um filho que está com 21 anos na época que ele estava e a mãe incentivar ele a doar, né? É lógico que ele quis doar, mas a mãe incentivou ele a doar. Porque se a mãe fala, não vai, né, meu filho, não vai, né? Ele não, acho que ele foi no... muito, é, assim, é só Deus para recompensar o que ele fez pela minha filha, né? É um filho que eu, eu considero mesmo do coração. Na verdade, eu fiquei sabendo, é, através do, da rádio, e de rede social do Facebook. Ela fez uma campanha. Na verdade, quem fez a campanha foi uns colegas dela da Unifor, que ela fazia administração lá e fez um cargo tipo, um, um mural mesmo. Através, eu vi através do Facebook. Você já tinha amizade com a Rosângela? Não? Não, não, não? conhecia ninguém, não era amigo deles, não. É, aí você olhou e falou assim: eu tenho condições, é, eu vou. Eu é, vou fazer o exame para ver se eu sou compatível. Se eu puder ajudar, Deus vai encaminhar tudo certo. Minha mãe foi a primeira a apoiar. Eu vi que trabalhava na, numa loja de tinta, e eu escutei na rádio. E no mesmo dia, eu já comentei com minha mãe o que ela estava precisando, e ela me apoiou. Eu, eu ainda falei para ele assim: é, se eu pudesse também, eu queria. Até foi eu que, que busquei os papéis para preencher. Conversei com a Rosângela. O dia que eu cheguei lá, eu conversei com a Rosângela que ele queria fazer os exames, se ainda estava precisando. Eu queria mandar um abraço para todas as mães, principalmente que a minha, que está lá velhinha, com 85 anos, e mandar para a Rosângela, que é uma pessoa que guerreira, lutou muito. A Aiza, como filha, a vontade de viver dela era tanto que no dia que nós subimos fazer oração, antes da cirurgia à noite, Médicos, enfermeiros, nós subimos todos, dava, dava a mão. Ela ainda falou que, perguntou se ela queria falar alguma coisa. Ela falou que, primeiramente, queria agradecer a Deus que ainda está vivo. E queria agradecer a mim, que, que pôs o Vinícius no mundo, para salvar a vida dela. E agradecer a ele, que tomou essa decisão de saber que ele era uma pessoa que tinha certeza que ia salvar a vida dela e que nem a conhecia. Bom, eu queria agradecer a vocês que estão aqui e queria desejar feliz as a todas as mães a, a Rosângela também, pela mãe que ela é, pela pessoa guerreira que lutou bastante pela Isla desejar feliz da, minha mãe e minha avó também, que eu amo muito de coração E aí a gente lutou muito e ficou com ela é, há uns meses no hospital, porque na época eles queriam um fígado inteiro, né? A gente já sabia que o Vinícius poderia doar, já né? fez aqueles trâmites legais que tem que ser feito, psicóloga, né? Tudo organizado, mas eles tentaram primeiro um fígado inteiro pela situação que ela estava, hum. né? Achando que ela às vezes não daria conta do transplante. Quando tinha mais ou menos uns quatro meses que ela estava muito sofrendo, muito, aí resolveram pareceram cinco fígados, todos os fígados ruins, né? Às vezes com hepatite, com algum problema, porque era rim de cadáver. E nesse tempo, o Vinícius doa né, para ela o fígado. E nesse tempo que ela ficou nesse sofrimento, né, desses quatro anos, é, ela perdeu o, meu, o rim que eu doei para ela. Uhum. Né, de tanto antibiótico, né, a, tos, a toxicidade da, da, dos medicamentos. Né. E aí... É, ela fez esse transplante e, assim, sofreu muito, mas muito, muito, muito muito mesmo. E a gente não tem nem palavras para sabe, pra falar como que a gente sofreu. Nossa, nossa família, viu inteiro, né, rezando para ela. Eu acho que é uma coisa super importante a gente ter Deus, né, com a gente, porque é. se não fosse Deus, né, o Vinícius, né, e as orações, eu acho que a gente não daria conta disso, de passar por isso tudo. Mas é. Dois anos depois ela faz outro transplante, que é o transplante de rim, né? Chegou a fazer dois anos de hemodiálise, recuperando, porque ela estava ainda muito debilitada, ainda. começou a andar de novo, né? O cabelo caiu todo da cabeça, ela estava muito desnutrida, né? Pela espera do transplante, né? Então foi recuperando aos poucos. E nesse, nesse tempo, né, eu vivi em São Paulo, nós vivemos em São Paulo três anos, né? O Ailton, nós ficamos um ano com ela internada, e depois, nesses dois últimos anos, a gente ia. Uma, uma semana eu ficava aqui, ele ficava com ela e a gente trocava. Então, eu, né, ela, ela já estava estudando em Formiga, a gente transferiu a faculdade dela para São Paulo, e aí eu fiquei mãe. Mãe mesmo, mãe de, de dedicada, 24 horas por dia, de estar tá fazendo a alimentação dela, né? Pela hemodiálise a gente tem, não pode comer sal, não pode comer potássio, não pode, né? Toda dieta muito restrita. E aí fiquei né, em São Paulo com ela, levando ela para escola, buscando ela da escola, né? Então, assim, foi uma vida que, que eu, assim, dediquei mesmo, mesmo, de mãe mesmo. Eu acho que foi, nossa senhora, Ai de mim se não fosse Ela, hoje eu tenho uma filha Que está super bem né? A gente faz com acompanhamento Em São Paulo com ela A gente vai, né, às vezes Hoje nós estamos indo de dois em dois meses De três em três meses né Tanto acompanhando o transplante Fígado, fígado Quanto ao transplante renal Mas a gente vê que Assim é... Vale tudo a pena sabe Eu acho que Ser mãe é uma coisa que é da gente, né? Eu acho que a gente é uma realização que, assim, não tem como ninguém falar. É um amor que, assim, que não tem palavras, né? Ele dói, né? É um amor que dói. Hoje eu falo assim, ó, o médico dela sempre falava pra mim, Rosângela, um dia após o outro, né? Nós tivemos algumas internações antes do transplante de fígado, e essas internações foram muito puxadas, muito, muito, assim, de sofrimento para ela, de sofrimento para a gente. Tinha dia que a gente não sabia o dia da manhã, ou mesmo o dia mais tarde, né? Mas eu nunca pensei, assim, negativo, sabe? Eu nunca pensei negativo. Então, assim, depois que passa tudo, tudo que passou, que a gente vê como que ela tá bem, a gente fala assim, meu Deus, como que eu dei então assim, é, acho que Deus carrega a gente né? E a força que a gente tem é uma força diferente de pai É diferente, sabe? Mãe, assim, pai, eu não posso falar nada Porque o meu marido é um paizão Mas é, mãe é mãe né? A mãe, ela, ela tá ali junto, ela sofre, ela, ela doa Ela é tudo, né? Tudo, tudo E assim, tudo é primeiro ela Primeiro foram elas, depois eu, e até hoje, então tem dia que a gente brinca, né, fala assim, mãe, você tem que deixar eu um pouco, deixar um pouco viver, né, porque você não deixa eu viver, mas eu acho que é medo, né, um medo de, assim, de passar tudo de novo, né, uma coisa que, assim, que, olha, eu não desejo meu pior inimigo, nunca, mas assim, eu só falo uma coisa, a gente quando tem Deus, né? E a gente tem uma família, que é super importante. E a gente tem é, orações, amigos, né? Isso tudo é muito importante. Porque a gente não sabe como que a gente consegue. Né? E eu vejo que assim, valeu muito a pena, vale muito a pena, né? A Aisla é uma, uma, uma moça assim, super, sabe? É, centrada, ela... Ela é linda, eu acho tudo lindo. Eu não posso nem falar muito, porque eu acho que assim, mãe, toda mãe acha o filho lindo, né? Mas ela tem muitas qualidades, ela é muito religiosa, né? E assim, eu acho isso muito bonito nela, né? porque ela grata muito a Deus, né? E assim, ela é muito grata com tudo na vida dela, né? Grata a mim, grata ao, ao pai dela, grata à família, né? Então, é, eu só tenho que agradecer. E assim, e falar para as mães, sabe? Que é a mãe que tá vivendo esse problema, porque né, eu tô na saúde, eu vejo, né? Tem casos assim, casos e casos. Mas eu sempre, eu sempre falo isso, eu acho que ninguém vem nessa vida à toa. E se a gente vem como mãe de filhos que tem algum problema, né? De saúde ou qualquer outro problema. É, a gente foi escolhida, entendeu? A gente foi escolhida. E eu acho que assim, é, eu fui escolhida mesmo, né? Sou enfermeira, né? E eu acho que eu tinha pavor quando eu fazia estágio de hemodiálise, pavor. Então eu vim justamente, né? Passar por isso assim, é, duas vezes, né? E assim, eu acho que, não sei como que a gente dá conta, mas assim, é, só pense isso mãe que, te, que esteja com algum, algum problema igual eu tive igual várias mães têm né ela tem que ela tem que pensar o seguinte eu fui escolhida e eu tenho que ser forte e eu tenho que dar conta porque ela também escolheu a gente né para ser mãe né então é isso eu acho que é meu é né? eu, eu assim hoje eu parabenizo todas as mães né a minha mãe, a minha sogra, né, as mães que convivem comigo e todas as mães, né, aqui de Piuí, eu acho que é, ser mãe é muito bom. <risos> né, filha? Essa é a Islama Guerreira, né, uma filha exemplar, né, e eu só tenho que agradecer a Deus pela filha que eu tenho, que é maravilhosa, linda e, e tudo de bom que eu tenho nessa vida, né? Eu agradeço a Deus por ter você, porque eu acho que ela também me deu muita força, né? Pra passar por estudo. E também eu falo assim, deixa um recadinho. Tipo assim, quem tem... Quem às vezes que não tem mãe, ou às vezes é até de mal com mãe. Gente, perdoa. Porque eu acho que assim... Tem que perdoar. Por mais que, sabe, que não sei né, o que ela fez com o mas é só a mãe. E mãe é tudo. Mãe eu acho que é uma coisa que, que Deus deu pra gente, assim, que é um amor assim que não dá pra explicar. E tipo assim, tanto o amor de mãe pra filho, quanto filho pra mãe. Então eu acho, é o que eu acho. E feliz dia das mães pra todo mundo.